Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês quando acontecer isso com vocês. Quebrou esse pinozinho que fica ligado aqui e conectado é, a central ali, USB, onde é conectado no, no computador, tá? É, eu vou, é, é simples pra caramba, vocês vão abrir essa pecinha aqui, eu vou explicar pra vocês, tá bom? É muito simples Vocês vão colocar uma chave É só colocar uma chavezinha de fenda Deixa eu focar aqui Nessas extremidades aqui, dessa abertura Coloca uma chavezinha de fenda Tá? Vou explicar pra vocês O detalhe é que quando vocês abrirem Eu vou fazer aqui Tá? Quando vocês abrirem aqui, ó Dessa forma aqui Tá? Com cuidado Vocês vão abrir aqui, ó tá uma parte ela sai para cima essa aqui ela sai essa daqui ela não vai sair para cima você tem que puxar ela para trás para trás tá assim ó ó, ó tô puxando ela para trás ela vai sair para trás tá saiu vocês observem que ela desconectou aqui ó A posição dela é essa aqui ó essa é a posição dela. Nós vamos ter que soldar isso aqui. Tá? Então o que, que a gente tem que fazer? Colocar ela na posição certa. E preparar para fazer a solda. A posição dela é essa aqui, ó. Eu coloquei ele ali no lugar. E vou dar dois pingos de solda. Hum nessa parte aqui e outro nessa do meio aqui tá essas duas extremidades então nós vamos soldar ele tá solto como vocês estão vendo nós vamos colocar ele na posição certa e vamos meter solda nisso aí como eu tô só com a mão eu vou soldar e vou mostrar para vocês e depois a gente vai colocar as pecinhas no lugar e encaixar tá as duas pecinhas aqui depois montar para colocar no computador, tá bom? Mas não tem segredo não, tá pessoal? Isso aí acontece muito. É muito frágil isso aqui. É uma pecinha com duas pontinhas de solda, não tem mais nada que segure. E às vezes a pessoa vai rodar isso aqui, isso aqui tem um lado para rodar. Como vocês estão vendo, tem que rodar assim. Se você tentar girar para cima, ver na pressa, esquece que tá virado o contrário, e aí quebra aqui tá bom eu vou soldar e já volto para gente ver como é que ficou pessoal já soldei tá tá no lugar conectei as peças direitinho tá certo agora nós vamos colocar ele no lugar tá ele ficou um pouquinho torto ali mas não tem problema não tá bom nós vamos enroscar essa peça aqui e vamos colocar lá no computador tá bom é isso aí pessoal, você que assistiu, obrigado, eu acredito que eu vou estar ajudando aí algumas pessoas que quebraram essa peça, mas é bom lembrar que é possível fazer isso desde que você tenha um, um ferro de solda, né? Tá bom? Então é isso aí, valeu, obrigado, não esqueça do seu like e do seu comentário. Um abraço, até, até breve pessoal.